Então, Rafa, vai lá, é, de forma muito objetiva, bem direto ao ponto, conta para mim um pouquinho do seu desafio atual, do seu projeto, e como que eu posso te ajudar. Bom, o meu desafio atual é, né, de fato, sair da CLT e trabalhar com algo é, que me dê aí uma situação estável então eu faço, eu fiz duas mentorias, eu já faço parte da, do grupo do Ser Livre, e eu fiz ali também os cinco liberdades, consegui montar dois e-books, um sobre produtividade feminina e um outro sobre gestão financeira, que é a minha área de atuação, porém, fiz os lançamentos, estudei tráfego pago mas mesmo tendo feito tudo isso, colocado lá, feito a análise de capa, na hora que eu lanço, eu não consigo, não consegui venda. Então, eu acho que o meu foco agora precisa ser é, do início para a venda, sabe? O produto está pronto, mas eu não consigo achar o caminho para vender. Perfeito, Rafaela. Excelente, muito claro e obrigado pela objetividade. Então, vamos lá. Você já criou dois e-books, né? Um e-book voltado para a gestão financeira e outro para produtividade para mulheres, correto? Isso, exato. Excelente. Você está tendo dificuldade agora de vender esses e-books e vender outros formatos também. É, outros formatos eu nem iniciei uma vez que, como eu não consegui dar vazão nos e-books, eu fiquei travada, sabe, nesse processo. Ótimo. Tá, então beleza. Só tentou vender e-book e não conseguiu. E você, qual foi a sua tentativa de venda? O que, que você tentou e não, não deu certo? Só para eu, eu ter mais clareza. Eu fiz páginas de venda tá. e é, impulsionamento através do tráfego pago, porque atualmente o meu Instagram tem ali 850 seguidores. Tá, então, você fez anúncios pagos, levando para essa página de vendas, que tinha a descrição do seu e-book, e você não conseguiu converter ali. Né? Isso. E, e quanto que custa esse e-book hoje? Hoje, o de produtividade feminina, R$ 9,90, gestão financeira, R$ 19,90, ambos hospedados na Hotmart. Tá, R$ 9,90 e o outro, R$ 19,90. 19,90. Ótimo, beleza. Então, vamos lá. Vamos dar um passinho para trás, Rafa. Parabéns, antes de tudo, de você ter criado dois e-books, porque o trabalho de organizar suas ideias no e-book é muito poderoso, porque você tirou do campo mental e levou para algo concreto, um passo a passo, um método. Né? Porque para escrever o um e-book, você precisa ter uma ideia principal de transformação, dessa ideia principal você teve que estruturar em capítulos, seguindo uma ordem lógica para que a pessoa, seguindo essa trilha, conquiste aquilo que o seu e-book se propõe a ajudar. Né? Se você está falando de gestão financeira, você vai ajudar a pessoa a ter uma melhor organização financeira para, de repente, sair da, das dívidas ou conseguir é, juntar um pouco mais de grana para investir e assim por diante. E produtividade uhum. para mulheres é ajudar mulheres a superarem procrastinação, a conseguirem se organizar Exato. melhor no dia a dia, assim por diante, né? Então, perfeito. Você, você conseguiu organizar essas ideias a partir, a partir da sua experiência pessoal, a partir do seu conhecimento, das suas habilidades e de resultados que você já teve, correto? Exato. E aí eu fui, né, assim, igual lá a gente faz junto ali com o ser livre eu come... eu lancei para poder começar a ir aprendendo agora a... afinar esse processo né perfeito excelente o que, que eu vou te sugerir você fazer diferente agora você já tem o método mapa desenhado só que o formato que você iniciou não é o melhor formato para você iniciar e aprender tá por quê porque o e-book você tem pouquíssima interação e você tem pouquíssima margem para você alterar o produto e evoluí-lo. Porque uma vez que você é, não tem tanta validação ainda, você conversou com pessoas, você estudou sobre o seu avatar, essas mulheres, é, é, o seu público de gestão financeira mas você ainda não teve uma troca mágica, que é uma troca visceral, que é o que a gente está tendo aqui, por exemplo. É, se, eu Porque... não, se eu não vendo, eu não tenho o feedback, né? E mesmo se você vender, você vai ter um feedback muito reduzido. Porque imagina que eu compro o seu e-book. Seu e, e aí, o que, que acontece? Eu leio, posso comprar e não ler, como é a maioria das pessoas que compram books, né, livros e e-books e tal. E aí você uhum. não vai ter mais... Nada de feedback, a não ser que você envie depois uma pesquisa de avaliação, mas provavelmente a pessoa... Não que vai quase ter ninguém vídeo. responde. Exato. Então, o nível de, de, de feedback real, aprendizado, é muito pequeno. Então, começar por, pelo e-book, na minha opinião, é um, é um erro, porque no início a gente tem muito mais perguntas do que respostas. No início a gente precisa de muita interação com o nosso público, a gente precisa de muita troca, a gente precisa... Ganhar dinheiro para aprender. Esse é o grande objetivo das fases iniciais claro. da criação de negócio. Claro. Segundo ponto do desafiador de iniciar por e-book. Que para você ter uma renda é, razoável, uma renda que te dê liberdade para sair da CLT, você vai depender de muito volume. Você vai ter que vender muito e-book para conseguir ter seus 3, 5, 10, 15, 20, 30 mil reais por mês. Então uhum. é um jogo de volume insano, que, para quando você está começando, é muito difícil você encontrar essa, essa fórmula onde investindo tanto você vai recuperar pelo menos duas vezes o que você investir, ou né, uma vez e meia. É, e com e-book é muito difícil, porque você está trabalhando com um produto que você está vendendo por 9 ou 19 reais Então você vai precisar. Você é, que vender no mínimo mil de cada um, né? Exato. E aí, para vender mil de cada um, tu vira best-seller, vai para o Faustão e vai ser maravilhoso. Mas, então, é vai ser verdade. difícil chegar lá no início, porque no início uhum. você ainda está uhum. aprendendo. Daqui a pouco você vai estar uma super história aí e book vai vender que nem xixu. Mas, no início, o que, que é mais importante? Você conhecer profundamente as mulheres que você vai ajudar a, a desenvolverem mais produtividade, você ajudar... Quem você ajuda com a gestão financeira? Porque gestão financeira pode ser para todo mundo e tudo que é para todo mundo não é para ninguém. Então, quem você ajuda com gestão financeira? São mulheres também? É o mesmo público? O é, um gestão financeira ele está mais voltado para rotinas empresariais. Tá. E para mulher que quer desenvolver o trabalho de BPO, terceirizar sabe, o serviço e ter uma independência financeira com essa terceirização. Tá. Beleza, legal. Então, é, você já tem clareza de quem você... É, para quem você está criando seus produtos, você já tem um mapa, então você tem muita coisa na mão que é maravilhosa para agora você escolher um formato que vai te ajudar a ter mais retorno sobre o seu investimento. Investimento de tempo, investimento de energia investimento de grana também, porque você já está investindo em anúncios pagos. Né? Então, minha sugestão para você Sim. é você dar um pause no que você está fazendo por enquanto com os e-books e tentar organizar consultorias ou mentorias. Muito no formato do, do que a gente está fazendo aqui agora, porque você domina muito o que você está ensinando, o que você estruturou no e-book. Eu tenho certeza que se eu pegar aqui um grupo de cinco mulheres e botar com você numa sala separada aqui, você vai dar um show de produtividade. Cinco mulheres que estejam com dificuldade aqui, com procrastinação, com organização da agenda, de ter que equilibrar a vida pessoal, profissional, ser mulher, ser amante, ser mãe, ser é, dona de casa, ser empresária, fazer isso tudo ao mesmo tempo. Sem dúvida, tem muitas mulheres aqui que têm esse desafio. E se você entrar no Zoom com uma mulher, com cinco mulheres, com dez mulheres, eu tenho certeza que você, em X encontros, vai conseguir passar por todos os conteúdos que você mapeou no seu e-book e elas vão ter a transformação que você se propõe. Só que vai ser muito mais profundo, você vai gerar muito mais valor, você vai aprender muito mais com elas, porque elas vão fazer perguntas ao vivo e você vai entender se aquele passo que você desenhou no e-book realmente faz sentido ou não, porque talvez ali esteja é, você, você foi muito no detalhe em algo que não precisa ser detalhado nesse nível de maturidade do que elas estão passando hoje, e assim por diante, porque você vai aprendendo com a interação. E aí você tem a oportunidade, a cada encontro, perguntar, e aí, fez sentido? O que, que, o que, que poderia ter sido melhor? O que, que poderia ter sido diferente? Tal? E assim você vai num curto espaço de tempo, e aqui eu estou falando de semanas, ou um mês, dois meses, você vai ter um salto tão grande de aprendizado em relação ao seu público e melhorias potenciais no seu produto, que Sim. depois fica muito mais fácil para você ir para modelos escaláveis. Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial, com negócio online minimalista, um nomi,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 O e-book ele faz sentido, mas ele pode vir lá na frente, depois de você ter começado com uma mentoria, ter dominado ali a jornada de quem você está ajudando, né? os, os conteúdos, as ferramentas, os passos. Isso ficou redondo? Aí ficou, da mentoria, entendi. mentoria individual, você pode ir para a mentoria em grupo, porque assim você começa a ter um pouco mais de escala. Depois desses ciclos, o que você pode fazer? Aí sim, identificando todos esses padrões e tendo clareza de que pô, eu atendi, falei com 10 mulheres, 50 mulheres, 100 mulheres, e todos esses passos se repetiram, todas essas dores, esses problemas, tal. aí fica muito mais fácil você criar um curso com videoaulas, com aulas gravadas, porque aí você vai naquilo que realmente está funcionando para todo mundo dentro daquele público. E aí, depois, você pode ter o, ter o e-book para fazer o quê? Te ajudar a aumentar a lucratividade de quem comprou algo de você. Porque a pessoa que compra um curso, às vezes, de 300 reais, 500 reais, depois, se você oferece, ah, por mais 50 reais, você pode levar esse e-book. A pessoa tem muito mais facilidade de só... Tipo, a, ah você não quer a batatinha, batatinha grande por mais 2 reais, sei lá, 5 reais? Uhum pode funcionar dessa forma. E aí você aumenta a lucratividade do seu produto principal. Mas se você vender uma mentoria com quatro encontros e essa mentoria por mil reais, por exemplo, acompanhamento, eu tenho certeza absoluta que se você, dentro dos seus contatos, sua rede de contatos no WhatsApp, se você é, entrar em contato com 20 mulheres que você acredita que estejam passando pelos problemas que você pode resolver com o seu conteúdo de produtividade, de gestão financeira, tenho certeza absoluta que você vai conseguir vender para pelo menos uma a duas mulheres. Tá? E aí o esforço é muito menor, você não precisa investir em tráfego pago, você não precisa criar landing page, nada, elas vão pagar via Pix, nem precisa ter o produto na Hotmart, na Eduz, nada disso. E você começa assim, faz uma, duas, três, quatro vendas, cinco vendas, ganha uma grana... Se capitaliza, pô, você vai estar aí com 5 mil reais para poder agora reinvestir no negócio. Você está ganhando dinheiro para aprender com essa galera. E aí, qual é o próximo passo? Você pode ir organizando melhor esse funil, principalmente com o que eu vou mostrar amanhã, na aula 2, onde eu vou detalhar os passos ali do NOMI. E aí eu vou. Tudo que eu estou falando bem rápido aqui, eu vou detalhar com exemplos, com uma didática ainda mais redondinha para vocês. E, e você vai entender no final como, com esses aprendizados, criar uma base que depois, com tudo que você aprendeu de tráfego pago, página, landing page e tal, você vai só adaptar para pro, pro, esse novo produto que você tem e, e aí você vai ver que os clientes vão vir automaticamente, porque você vai ter uma base muito sólida, hoje a base ainda não está tão sólida, tá? E, e por isso que eu acho que vale a pena você ver tudo que você construiu e adaptar para a mentoria, vendendo da maneira mais simples possível, via WhatsApp ou também no seu Instagram, se você criar poucos conteúdos. Mas sempre sugerindo para a pessoa entrar em contato contigo pelo direct, para receber uma sessão experimental gratuita de 15, 20, 30 minutos, você vai ter assim mais chances qualitativas de aprender sobre quem você quer ajudar, e ali ter uma oportunidade de fazer uma venda depois de você gerar muito valor para ela. Então, Ótimo, minha sugestão eu. é você fazer isso daí, beleza? Ótimo, muito obrigada. Foi bem esclarecedor. Fez sentido? Em todo sentido. Top, que bom. Então, obrigada. é isso. Toca o barco aí que você tem tudo em mão, tá bom? Tá, joey obrigada. Top. Então, primeiro caso, vamos lá. Segundo caso agora... Carolina Chaves Santos, Carolina Chaves Santos, está na área, deixa eu ver, Carolina, Carolina, acho que não. Bom, vamos, vamos para a próxima, pessoa aqui, Ellen, Ellen da Silva Romanelli, Ellen da Silva Romanelli. Ah, Ellen está aí, está na cara, agora vi. E aí, Ellen, tudo bem? Tudo bem, você tudo ótimo. Agora estou te. Está me vendo. ouvindo? Sim. Perfeito. Então é. Que felicidade conta pra gente. falar contigo. Ah, prazer é meu. Felicidade é minha. Prazer estar aqui contigo. E conta para a gente então um pouquinho do do seu desafio, né, do seu projeto e como que eu posso te ajudar aqui. É muito difícil resumir depois que a gente vem de um milhão de jornadas de marketing digital, né? É muito difícil resumir. Muito difícil. Enfim, eu, eu larguei tudo há cinco anos, vendi casa, saí do trabalho, porque eu resolvi ter uma vida com um propósito, depois que uma prima minha me falou assim, o marido se foi, as filhas cresceram, voaram, foram, e aí? O que você está fazendo com a sua vida? Eu efetivamente estava infeliz, estava insatisfeita, mal remunerada, mal valorizada, e aí, eu falei, tá, e aí o que eu faço? Passei por um processo de coaching e de redescoberta. Nisso, eu escrevi um livro, Rearquitetando a Vida. Todo mundo tem o poder de se transformar. É, eu amo ler, é, é, enfim, ler e escrever, e rabiscar e fazer anotação. Disso saiu, é, fiz gerenciamento de projeto. Eu sou uma arquiteta frustrada que não trabalhou com isso. Fiz gerenciamento de projeto, trabalhei com projetos e com gerenciamento de loja, com alguma coisa de arquitetura que virou hobby. E aí agora eu falei: caraca, a transformação pessoal é uma coisa viável. Escrevi livro e tal, enfim, resumindo, eu fui viajar, fazer um sabático pela Ásia, passei sete meses por lá, e efetivamente eu entendi que viajar sim te traz uma clareza de propósito se for bem direcionado. Até as viagens mais curtas de 20 e poucos dias, 30, 45 dias, elas conseguem te dar essa clareza de, de quem sou eu, para onde eu quero ir e o que, é que eu estou fazendo nesse mundo. E aí escrevi e book aí fiz um outro workbook com todas essas ferramentas de transformação pessoal. Adoro design gráfico e tal, e aí acabo fazendo umas coisas bem bonitinhas. É, ajudei várias amigas a se desenvolverem, a se encontrarem, a se destravarem, e não ganho dinheiro com isso. Fiz site... Fiz o Instagram, aliás, eu posto minhas viagens, e aí no final das contas chegou a pandemia, eu estava na Europa para outra viagem trabalhando, né, produzindo conteúdo, e aí a pandemia chegou, eu voltei para casa, comprei uma van e montei um motorhome, e falei, vou viajar pelo Brasil sem ajuda, sem ninguém, ferrei meu ombro, ferrei meu braço, mas eu estou feliz para caramba, bato no peito para dizer, montei meu motorhome eu mesma, fiz o design e tal. Enfim, o que, que eu quero? Eu quero pegar todo esse meu aprendizado, é, tem site, tem blog, tem e-book, tem livro, enfim. E eu quero transformar isso numa formatação que eu possa realmente aj ajudar mais mulheres insatisfeitas. Eu não vou dizer infelizes, porque o meu foco é a mulher de 40, 50, que é feliz, que tem uma vida já produtiva, mas ainda não achou o mais da vida, o plus da vida, sabe? E eu encontrei o meu plus da vida, todo mundo diz que eu sou louca, que essa vida não, não dá retorno, e eu falei, não, gente, peraí. aí! Eu estudei o tal do marketing digital e não consigo botar em prática para ganhar dinheiro. Não consigo organizar de forma efetiva. E eu sou a louca do planejamento. De forma efetiva, o produto que eu possa entregar numa mentoria. Por quê? Síndrome do impostor. Eu sempre ajudei sem cobrar porra nenhuma. Bom, Ellen, muito bom te ouvir. Porque eu acho que é assim, inspirador quando uma pessoa como você... E o Cadu também está aí, ó, Cadu Fernandes, ator. Ele falou ali na, na última mentoria que a gente teve. É, são, são pessoas com brilho lindo, com, com potencial gigantesco, mas com essa trava maldita, <risos> emocional, que impede de levar isso para o mundo. Quando é de graça, faz... Tudo faz o motorhome. Constra... Você falou de construir motorhome, porque eu é, tem um sonho também. Minha esposa me né, chama nesse... que eu faço o design, porque arquiteta então, tem dessas coisas. A gente já tá, já tá animado <risos> aí no futuro. Mas é, são muitas áreas, muitas habilidades, muita experiência de vida, muita verdade no que você fala. Então, você o mais difícil você já tem aí tá essa autenticidade e tudo que tá borbulhando aí como você falou em, em cinco minutinhos o desafio é ter foco né porque esse é, é o grande desafio para multipotenciais para pessoas, né, pessoas muito criativas para pessoas muito visionárias é ter o foco para pegar algo e transformar no negócio porque tudo que você trouxe até agora foram paixões que você tangibilizou e você criou, né? você fez surgir e estão aí para o mundo. Então, isso já é uma, uma linda, linda vitória tá? e deve ser celebrada. A questão é, como que você consegue dar um passo a mais para monetizar isso e tornar essas ações que talvez foram mais pontuais um real negócio conectar com o seu propósito de vida, né? Para você é levar essa transformação. Inclusive, eu escrevi uma pergunta, vai, é como determinar resultado tangível para esse tipo de trabalho, né? É, já que no desenvolvimento pessoal, sentimento, por mais que eu possa proporcionar um planejamento de viagem, é, por experiência, do que dá certo, o que não dá, as possibilidades, eu viajei sozinha, de mochilão, fiz, enfim, e já fiz várias outras viagens menores, planejando e executando tudo de forma única. É, como que eu tangibilizo a, a, a satisfação do cliente, né? digamos assim? Isso, isso para mim, é muito surreal, porque dizer que é muito bom é uma coisa, né? como é que tangibiliza isso? É diferente de vou, vou falar para você que você vai ganhar... Mil reais por mês fazendo, sei lá, cosquinha. Perfeito, é diferente. Perfeito. Então, vamos falar disso. Eu vou abordar isso também na, na, na partilha aqui que eu vou fazer. É, nem tudo na vida pode ser tangível. E, geralmente, as coisas mais incríveis da vida não são tangíveis. Né? Então, a gente já começa a se libertar por aí porque quando a gente entra nessa loucura de ter que tangibilizar tudo em números, em uma promessa super específica, tal, a gente acaba polindo, é, podando, às vezes, uma das maiores riquezas do projeto, que é simplesmente... Como é que você vai tangibilizar que alguém teve a transformação ou curtiu? Realizou o sonho, né? É, é. Quando ela volta de uma viagem, você entra no Zoom ela chora te agradecendo. ela, obrigado por tudo que você fez. Tem coisa é mais tangível isso. do que isso? Durante um bom tempo no meu projeto, a minha meta de sucesso, né, e aí eu posso trazer é, é, OKRs, né, toda a estratégia do Google, tal, top. eu posso trazer e o implemento também. Mas durante muito tempo, ainda é, né, uma das minhas métricas principais é o número de depoimentos que eu tenho. E isso mostra naturalmente que se eu tenho... X depoimentos, sem depoimentos de tal programa, tal, não tem como ele não estar dando certo. Né? Então, não se apegue tanto a, a tangibilizar é, o intangível. Agora, tem o desafio, sim, de você explicar de forma específica e clara o que, que você ajuda. Né? E a galera que trabalha dentro do segmento de autoconhecimento, de autoajuda, desenvolvimento pessoal... É, viagens menos, né? mas mais da parte de autoconhecimento, é um puta desafio, porque é muita coisa intangível quando a gente fala de bem-estar felicidade, realização liberdade né muito desafiador a gente porque cada um tem uma visão né? eu mesmo vivo um pouco esse desafio quando eu falo de liberdade, que é uma palavra muito forte em tudo que eu faço o que é liberdade? Né? eu posso falar liberdade geográfica, liberdade financeira liberdade de horários liberdade de expressão, mas cada um vai ter um, um significado né? mais profundo. Se a gente realmente sair da superficialidade dos posts e dos stories em 15 segundos, né? quando eu te pergunto o que, que é liberdade para você, você pode falar na ponta da língua, mas e que mais? E o que, que é? Né? Por quê? E aí é, tem, tem um capítulo que... lá do meu livro que eu falo que a liberdade é aterrorizante. Porque quando eu larguei tudo, vendi tudo e falei, e agora, o que é realmente que eu vou fazer para ter uma vida extraordinária não é só ter uma vida boa, não é simplesmente ser resiliente, superar. Não, eu quero ser muito mais do que isso. E aí, agora? E aí aterroriza, porque eu posso ser e, e fazer qualquer coisa. Ah, excelente ponto de vista. Assim a gente vai... né trazendo riqueza é. para uma simples palavrinha, né? que às vezes a gente simplifica falando, ah, liberdade, é, poder fazer o que quiser, quando quiser, tal, e assim vai. Então, né, o que, que eu quero... Eu dei essa, essa volta, essa filosofada um pouquinho, para quê? Para te dizer que é, você é o seu produto. Então, a sua história, o jeito que você fala, o que você traz aqui... Diversas pessoas já conectaram. Então, simplesmente você expor isso dessa forma, como você fez aqui, você já vai conectar com uma série de mulheres que passaram por, pelos mesmos desafios e se inspiram em você. Sendo que você não precisa ser a top player mundial, a primeira do mundo, a mais incrível, a campeã. Não, você é você com a história que você tem, teve os seus aprendizados e você está aí compartilhando. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, como que você tangibiliza a transformação, o formato? Né? Você falou que é a louca do planejamento. Eu adorei a coisa que você falou ali do é, planejamento de uma viagem épica. Esse é um termo muito forte. Tá? Muito. Uma promessa muito boa que você é. pode ajudar mulheres que estão precisando... Se reencontrar, conectar com a sua essência e viver uma viagem épica para acender novamente o coração dela. E aí Esse vai tá bom, meu Ikigai. Posso falar? Tá eu fiz hoje de manhã. Fala, meu claro. Ikigai. Manda aí. Então, eu ajudo mulheres estressadas e insatisfeitas a rearquitetar a vida e ter experiências de viagens épicas através de mentoria, conteúdo. E curso sobre planejamento e evolução. Tem tudo que você precisa já no Sikigai. Seu trabalho agora é ir lapidando para ficar simples, objetivo. está né? tudo aí. Está ótimo, tá? É essa a versão. E agora você vai para o jogo. Porque com o jogo, com o campo de batalha, com as trocas, com as mulheres que você começar a ajudar, aí você vai pegando termos, vai entendendo. Né? qual vai ser o termo que vai te diferenciar de outras mulheres que fazem coisas talvez parecidas e assim por diante. Então, não trava no Ikigai, já está ótimo aí, já tem o norte, e agora você vai explorar. O que, é que eu acho que vale muito a pena de um único que tem aí na sua frente? A questão das viagens, porque é só você olhar um pouquinho por que, que o comer, rezar e amar foi um fenômeno mundial? Porque foi uma viagem é mara... épica, que ela fez. É exatamente, é? e é exatamente isso que eu proponho. Então, é, é algo que já funciona, né? já é provado, já é validado. Agora você vai fazer do seu jeito, né? uma viagem Sim. épica tal, é, da forma que você planejou a sua, da forma que você imagina que outras mulheres, 40, 50, vivendo tais coisas, possam planejar e tal. E é uma forma de como é, mulheres que correm com lobos, né? Esse, essa Bíblia aí, Sim, com mitos maravilhosos e tal. É uma forma da mulher reconectar com a mulher selvagem dela, de repente, com essa viagem, reacender a alma dela. Então, você vai começar a falar de um jeito muito mais profundo, e não é para toda mulher, não é para todo mundo, não ah, é para é, é, um é. grupo específico, porque você não consegue atender todo mundo no início. Né? É, eu pensei, e, e, e isso foi o meu erro, eu queria ajudar pessoas simplesmente a ter um desenvolvimento pessoal. Então, eu fui estreitando, a estreitando, Ajudar estreitando. pessoas a ter um desenvolvimento pessoal é tipo... Qualquer é, coisa. <risos> é exato. Agora, quando é. você fala, eu quero ajudar mulheres com 50 anos que chegaram a essa idade achando que o jogo acabou e, na verdade, tem pelo menos mais 50 anos para viver a vida intensamente, para se reencontrar, para rearquitetar, re é e arquitetar. É arquitetar. Isso é coisa de arquiteta, entendeu? Sim, Mas arquitetar. é um termo bom, porque é um termo. Seu. E arquitetar. Então, é arquitetar na sua vida. Aí você vai falar exatamente com essas mulheres, vai trazer os exemplos, e, e se você quiser especificar ainda mais, você pode. Solteiras, viúvas, é, namorando ou infelizes, aí você vai abrindo e, de repente, você vai encontrando sub-nichos, tá? Mas é. eu acho que você tem que focar nisso agora e a mesma coisa, começar com mentorias. Eu acho que uma mentoria em grupo vai ser ainda mais mágico porque aí você vai é. conectar, é, mais não vai ser só você compartilhando, você vai trazer também a energia feminina de outras mulheres ali. E, e aí faz um piloto. De repente, até o que você pode fazer é... É uma mentoria ali de planejamento para uma viagem e tal, ou você também pensar num segundo momento é, de organizar a viagem, viajar junto com essas mulheres, com um grupo, tá que pode ser ainda mais mágico. E aí você vai para um, uma galera com, com, com um poder aquisitivo maior, que vai fazer uma viagem que talvez o investimento seja uns 20 mil reais, 30 mil reais, mas vai ser uma viagem épica. É, eu tenho um passei sete que... meses na Ásia com 21 mil reais. Então, então dá para. Né? Dá para fazer... diminuir o custo. Exatamente. E aí é, eu tinha um, um grande amigo, Samir Abut, que fazia esse tipo de viagem e era transformador. E ele fazia excursões dessa forma. Então, eu acho que tem muita coisa legal que você pode abordar dentro dessa, dessa frente, mas eu. É, se eu fosse você, eu botaria um desafio. Ó, até. É, tal data E essa tal data tem que ser em um mês Ou dois meses Início de janeiro, algo assim Para você não, não postergar né? E não... Porque tem a lei de Parkinson né? A gente só faz as Bem. coisas quando chega ali Pertinho né? Então é. tem uma É data. a síndrome do impostor, eu nunca acho que está bom Então Aí é o perfeccionismo né? Que é outro auto-sabotador é. Mas eu vou te falar uma frase que talvez te liberte Um pouquinho também, tá? Você deve odiar aquela frase do é, melhor feito do que perfeito, né? que é a frase famosa dos é. coaches de e tal. Isso, Isso. para os perfeccionistas, é, é, é um inferno. É ah, mas eu estou adotando. Vai. eu tô calma, adotando. calma, que eu vou te dar um meio termo que vai te libertar maravilhosamente. Não vai é. para o feito melhor que perfeito. Vai para o bem feito é melhor que perfeito. E aí, tudo que você vai entregar... Vai estar bem feito, vai estar bonito, vai estar... É, você tem uma percepção, uma, uma, uma sensibilidade estética que você não vai permitir nada feio, escroto ir para o ar. Mas você não precisa ficar naquele conforto da não exposição e do não julgamento de ficar só planejando eternamente e nunca botar a cara para receber alguns nãos, porque a única certeza que você tem é que vai ter não. Na jornada, né? Tudo pode mudar. Tudo vai mudar, né? Então, é, quando você começa a fazer as fases com isso, você entende que faz parte do processo receber o não, faz parte, entender o porquê daquele não, faz parte cair, mas entender por que, que caiu e levantar e, e não cair igual da próxima vez, você começa a entender que faz parte do processo e pronto. Eu, eu trouxe muito é, a disciplina é algo que eu tenho facilidade na vida pelo esporte né? nem todo mundo sabe mas eu fui jogador de vôlei de praia durante muito tempo na minha vida fui campeão mundial tal sub 18 e uma época minha família não tinha muita grana né? era classe média confortável assim nunca sou... faltou nada tal mas nunca nunca tive privilégios E... E, na época, meus pais não conseguiam bancar, tipo, curso, aula de inglês, né? é, as roupas que meus amiguinhos tinham, tal, porque eu estudava numa escola boa, porque tinha bolsa de estudo. Né? E, e aí, no vôlei, quando eu consegui esse título, é, quando eu fui campeão mundial com 15 anos, eu botei o meu currículo debaixo do braço. Eu, eu sou de Niterói, né? então eu treinava ali na Praia de Caraí, e eu batia em todas todas as lojas de Niterói, pedindo patrocínio. Patrocínio. Todas. E fora assim, eu tinha uma média de conversão de a cada, talvez, 100 currículos que eu deixava, uma pessoa fechava comigo. E era isso, eu tinha a conversão, eu tinha um funil de vendas ali, eu precisava falar com 100 lojas para ter uma me dando uma permuta, tal. então eu não ganhava dinheiro. Né? Eu tinha um ou outro que me ajudava com ajuda de custo, mas eu não gastava dinheiro com nada. Eu tinha patrocínio de cabeleireiro. Eu tinha patrocínio de... Você tinha suas prioridades, né? Eu tinha minhas prioridades. Isso é uma coisa que eu ensino, eu, eu prioridade para poder viajar. Necessidades também, porque minha, meus pais não tinham grana para bancar o que eu Deus queria Deus. fazer. Né? E aí, o que, que acontecia? É, curso de inglês, eu tinha patrocínio. Curso de espanhol, eu tinha patrocínio. É, restaurante, academia, loja de roupa, óculos, até autoescola eu tive, na época eu tinha que tirar a carteira. E aí eu fui, mas isso me ajudou a receber e ficar de bem com o não. Porque tem pessoas que não suportam a negação. Né? Desculpa, eu tirei o seu som porque tinha alguém com... com a... Tem que ativar de novo. Então, para resumir, Helio, é, o que eu quis dizer aqui é o seguinte. Vai lá se exponha dentro de um ambiente seguro, você não precisa sair falando né, para o mundo todo, investindo milhões, começa pontuando, com certeza você tem aí 10, 20 mulheres que você acredita que vem em valor, que você pode propor essa mentoria, de repente essa primeira turma, ou essas, esses primeiros encontros, você vai cobrar menos, né? se idealmente você quer cobrar 1.000, 2.000, 3.000 para uma mentoria dessa, você vai cobrar 500, você vai diminuir a barreira, Financeira para a pessoa seguir em frente contigo, para você desencantar, você ganhar confiança, começar a entrar no ritmo de: pô, eu consigo ganhar dinheiro com isso, eu consigo produzir riqueza com esse meu projeto, e daí para frente vai ser um mundo de aprendizados muito mais profundos do que qualquer curso que você faça, qualquer livro que você leia, porque você vai estar interagindo com essas mulheres, com essas pessoas que vão dizer o que elas precisam e aquilo que necessitam para atingir o que você atingiu, que foi essa, essa realização, esse sentimento de satisfação. Então, você está com tudo na mão agora, você tem que ter foco para agir, conseguir as suas primeiras vendas, e disso, depois pode surgir programa, curso, você pode fazer evento presencial, você pode escrever novos livros, aí é, é muita coisa linda que você pode, pode fazer. Mas tem que ir para a prática porque senão nada disso vai acontecer tá a gente só não tá te ouvindo tá que tá tá mudo aí do seu lado agora tá Sim. foi foi tá bom vou botar a cara para jogo então isso bota a cara com segurança <risos> de boa de boa vai no seu ritmo aí que eu não tenho dúvida que vai conseguir estar super bem tá bom valeu obrigado Ian valeu Ellen parabéns aí pelo projeto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 Uhum. Ana Carolina Melo Filgueiras Ana Carolina está na área deixa eu ver opa, acho que tá. Ana Carolina oh. Oh, o som está bem estranho só um minutinho tá Ian, yeah, posso falar Oi. um minuquinho, um segundo? Pode Você falar. me chamou, mas eu estava como a Eltis, Carolina Chaves Santos. Mas tudo ah, bem, espero. Então, então vamos fazer o seguinte, a gente... vamos fazer o seguinte então. É, Ana, Ana Carolina, como está o... a gestão aí? Oi. Ana Carolina, toda... <risos> Eu estava aqui para conversar com você, é um prazer estar conversando com você hoje. É um prazer, tá? Nós estamos acompanhando todo o seu curso aí, nessa né? trajetória toda. e ah, A graça é meu pra você, essa mentoria, que é né Mas ela ela colocou e-mail, mas eu que estou acompanhando também junto. E o projeto Sim. que eu estou vai ser muito grande, sabe? Perfeito. Então, só vamos fazer uma coisa. É, qual é o seu nome mesmo? Gustavo. Gustavo. Gustavo o som está muito ruim, a gente não está conseguindo te ouvir direito, está com muita intromissão. Então, vê se você consegue tirar o microfone. Só tirar o fone aqui, rapidinho. Isso. E aí... Ótimo. E aí, a Carolina... É, então vamos fazer assim: eu, eu falo com o Gustavo e a Ana Carolina e depois eu, eu finalizo contigo, tá, Carolina? Beleza? E aí a gente tá fica aí. É, vou, vou tentar ser mais objetivo aqui com o Gustavo e tal, e a gente finaliza contigo. Sim, mas se você quiser passar e depois voltar para mim, não tem problema, não. É que eu estava trabalhando agora que eu cheguei. Você tá, quer, quer respirar um pouco aí? Chegar, não, se instalar tranquilo, de tranquilo, pode ficar tá. tranquilo. Então, então diga aí, de forma bem objetiva. Qual o seu projeto, as né, suas ideias e, e como que eu posso te ajudar? Bom, a questão do meu projeto e missão né, de vida, essa questão assim, é aquele negócio né, de você fazer um problema, uma rota, uma solução para as pessoas, né? que é, eu faço, eu sou personal, né, sou personal trainer, e hoje em dia eu troco minha hora por, por, por preço, né? vamos colocar assim. E eu estou querendo enfatizar bastante meu treinamento online, né, que eu já sou vinculado com uma plataforma né, de treino e tudo, né, eu já tenho alguns alunos online, já tem esse projeto já, já engajado, já. só que eu estou querendo agora entrar mais nesse mundo online mesmo, sabe? Por isso que eu tô, gostei bastante da sua linha, né, já fiz curso de outros mentores aí tudo, mas eu gostei dessa forma porque é aquilo que você fala, né ter, ter, que, ter que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e assim, eu fico... Aquela coisa é que eu sempre trabalhei presencial e tudo, e eu quero entrar nessa parte online para trabalhar menos e estar tá junto com a minha família. Né? É. Que, só contando assim rapidinho, eu sei que é de forma objetiva, você me desculpa, mas é porque a gente tinha um estúdio personal e eu trabalhava de 6 da manhã até as 22, direto, direto, direto. E a gente foi vendo, isso foi por 9 anos, e eu fui vendo que isso não estava muito legal, sabe? E a pandemia nos mostrou isso. E eu comecei a trabalhar essa parte online e eu gostei bastante né, de trabalhar ali, né, de estar focado nos, no, nos alunos na parte online através desse aplicativo. Aí já colocando já o trabalho em prática, né, eu faço todo o treinamento, eu monto o treinamento com a pessoa né, de acordo com o objetivo dela, mas eu quero enfatizar hoje que é, é focar. Né, ter uma clareza no, no objetivo, que é o fortalecimento muscular. Porque você vê no mundo hoje digital, o pessoal faz muito emagrecimento, faz muitas promessas e acaba esquecendo um pouco da base, que eu acho que a base de todo o treinamento é a base do fortalecimento, sabe? E isso está fazendo com que eu estou mexendo muito com essa parte online para colocar isso no mercado entendeu Legal. então é colocar ali uma, uma, uma coisa que em relação assim a parte assim que a pessoa tem dificuldade de atendimento tem dificuldade de fazer um exercício e isso através do aplicativo eu mostro tudo sabe eu mostro eu mesmo gravo os, os exercícios eu mostro tudo para pessoa para pessoa fazer com com segurança e chegar aos objetivos dela com mais eficácia né então é esse é o meu projeto mostrando para as pessoas que elas podem praticar qualquer tipo de atividade física através dessa base que é o fortalecimento. Sem sentir dor, né? com prazer, ter progressão no treinamento. Né? Então é isso que eu estou querendo bem enfatizar nesse momento. Sabe? Eu estou começando do zero, do absoluto zero, sabe? nessa parte online. Tem um Instagram ali, mas eu nunca movimentei ele nem nada. Então, isso está fazendo, eu estou buscando né, fontes ali, para fazer com que eu engaje mais nessa parte lá, para o pessoal me conhecer também, conhecer o meu trabalho. Né? Então, já até escrevi algumas coisas, o que, que eu tenho que colocar de, de, de conteúdo, né? mas só que hoje em dia você vê tanta coisa acontecendo, tá assim, ah, você tem que colocar tantas histórias por dia, tá, tá, tá, tá, tá, você fica louco, né? então eu não quero virar esse escravo. Eu quero ter igual, igual você fala, né? eu quero ter essa liberdade, né? De, assim, não é fazer coisas simples, né? mas que dê uma, uma credibilidade do meu trabalho, que não adianta você colocar milhões de coisas onde que não tem conteúdo, não tem uma qualidade do seu trabalho. Então, é isso que eu estou querendo enfatizar. Espero que essa, isso que eu te contei teve uma clareza um pouco para você. Está ótimo, super claro. Obrigado, Gustavo. Eu e... me agradeço. Então, o que, que eu posso te sugerir? É, o mercado, né, o segmento fitness, é gigantesco no Brasil, Sim. é o maior mercado do mundo. É, eu lembro que eu li algumas estatísticas sobre concentração de academias por metro quadrado no Rio de Janeiro, Niterói, era a maior do mundo. E, então, é, tem o um apelo do corpo muito forte. né? Então, já Sim. tem muita gente boa falando sobre isso há muito tempo, na é. internet, com projetos muito consolidados, tipo Sérgio... Bertolucci, né? Uma Sim, galera tá muito, muito é. boa aí. Beleza. Então, que como que o Gustavo vai conseguir uma visibilidade diante desses monstros aí na internet? Uhum. Né? Você precisa encontrar algo, uma nova oportunidade que não está muito clara aí para para o povo que quer ter um resultado dentro dessa área fitness. Né? Sim, e aí sim. você falou da questão de fortalecimento muscular como base e tal. Então sim. isso é algo interessante, se não tem muitas pessoas falando dessa, dessa base, né ou do, do foco que você dá nos exercícios. Então você precisa explorar melhor isso daí, para que você crie uhum. o que a gente chama de uma, uma oportunidade irresistível. Algo que uhum. as pessoas, quando te ouvirem, elas vão ver que, nossa, isso é diferente do hit é diferente da academia, sim. é diferente da Smart Fit, é diferente do personal normal que eu tenho, é diferente de tudo e é melhor uhum. para me ajudar com aquilo que eu quero conquistar. Isso. E nem que você tem que ser bem específico num grupo bem determinado de pessoas. Por que uhum. uma Curvis, né? aquela academia sim, só para mulheres... Funciona, Porque é só para mulheres. Então, eles resolveram abrir mão de todo o público masculino para focar e criar uma experiência diferenciada. Por que, uhum. que aquela academia que custa, sei lá, a mensalidade, dois mil reais, mil reais, dá certo? Porque é uhum. só para o milionário que quer ir lá e mostrar que malha na academia. É, criou um público, um perfil específico, né? Isso. Exato, com muita especificidade e muita clareza de eu vou falar só com essa galera, mas uhum. aí consegue se tornar referência para essa galera, sendo Sim. que no Brasil, por a gente ter mais de 100 milhões de internautas, você, qualquer público, por menorzinho que seja, você já tem uma galera gigantesca Sim. que vai patrocinar o seu business. Então, você, nesse momento, precisa, antes de sair criando um monte de conteúdo tal, é, entrando na roda, na ratoeira né, do hamster ali, da produção de conteúdo também, ah, é. precisa botar muita energia criativa para determinar com clareza essa diferenciação. Tá? Uhum. Uma vez que você começar a encontrar né, um caminho legal, como você já começou, né, mas você explorar um pouco mais, de forma mais concreta, aí... Você precisa ajudar as pessoas a compreenderem isso através de um método, que você uhum. tem, né? Através das suas experiências é, pessoais, presenciais, que você fez sim, né? durante sim. esses anos todos, você tem um método diferenciado. E aí, como é que eu vou ensinar para vocês aí nos próximos encontros ao vivo, que a gente vai ter na, amanhã? Eu vou detalhar bastante, e na sexta vai ser. É, assim, vou, então, vou um dar uma. Uhum você vai ter que pensar em como estruturar uma narrativa, nada uhum. mais é do que uma história, né, uma apresentação, onde você consiga mostrar para a pessoa essa nova oportunidade, contando a sua uhum. própria história de vida, é que é utilizando a jornada do herói, que é uma base onde você estava na merda, você resolveu sair da merda, descobriu uma uhum. coisa legal e e conquistou uma coisa bem foda e agora está voltando aqui para ajudar a galera dessa forma. Então... E você acha legal, tipo assim, desculpa te interromper, você acha legal contar essa história como se fosse, assim, colocar um Vamos colocar a palavra anúncio assim, mas eu não sei ainda como é que faz ainda, por isso que eu estou querendo com você assim, saber disso tudo. É, é um anúncio muito longo, muito curto, através porque é uma história, você contar a trajetória de tudo, né? mostrar desde ali, quando você estava na vida boa, depois você passa por uma dor, alguma coisa assim, você vai fazendo essa trajetória toda, e para não ficar muito longo, a pessoa não conseguir visualizar é. tudo. E... Então, não é no anúncio que eu estou falando isso daqui, isso daqui é numa aula, numa apresentação. Ah, e aí vai ser uma hora, uma hora e meia. Tá? Entendi. Por quê? Porque você criando um recurso desse, uma narrativa específica que ajuda a pessoa a entender que você tem algo único, uma uhum. nova oportunidade, que ela não viu em nenhum outro lugar, e você traz uma série de conteúdos para ajudá-la a aumentar em nível de consciência, ajudar uhum. a quebrar as objeções que ela tem em relação a você, em relação ao seu método, em relação a ela mesma, em relação a qualquer outra desculpa externa que esteja impedindo ela de seguir em frente. E, no final, você faz uma oferta libertadora, uhum. ou seja, uma super oferta para a pessoa falar, caramba, eu sou muito idiota se eu não seguir em frente com essa oportunidade, Sim. você criando um recurso desse, qual é o seu grande desafio? Mandar pessoas dentro do seu do perfil que você quer ajudar uhum. para assistir essa aula. Isso uhum. vai substituir todo aquela, toda aquela, aquele esforço de ter que ficar postando todo dia, fazendo stories uhum. todo dia, que são formas muito pequenas de você convencer alguém de que você tem algo diferenciado. Como você vai mostrar uma diferenciação real em 15 segundos? Ou é. um anúncio também de um, dois minutos? É muito mais difícil, né? Sim, sim, sim. Você vai, nesse anúncio, nesse conteúdo, despertar curiosidade, você vai mexer em alguma emoção da pessoa, você vai fazê-la ir para outro lugar onde ela vai ter mais contato com você. Uhum. E aí, no Instagram, você pode fazer isso mandando para o direct, onde você vai trocar ideia de forma mais Sim. humanizada, você vai poder mandar áudio, você vai poder perguntar mais e ajudar a, a essa pessoa a entender se realmente o que você está oferecendo é tá oferecendo o melhor para ela. Uhum. Ou você pode mandar para uma página e lá nessa página vai ter um vídeo maior explicando né, dessa aula, uhum. ou você pode mandar para uma aula mesmo gravada ou numa aula ao vivo, mas o seu desafio é mandar as boas pessoas para um, uma narrativa que ajude ela a seguir em frente, com você, uhum. né? confiando em você, mesmo que ela nunca tenha ouvido falar de você. Porque Entendi. quando você faz isso com uma pessoa que nunca ouviu falar de ti, você consegue escalar ao infinito. Né? Entendi. Não e é isso que eu quero. As né? pessoas que, você já, que já te conhecem, porque já tomaram chope com você tal, aí é, já tem muito mais confiança. Mas o desafio é, é pegar alguém aqui, por exemplo, que... É, Nunca, talvez nunca tivesse me visto, entrou agora nesse evento que eu estou organizando, eu estou contando uma série de coisas, estou trazendo uma série de conteúdos e no final, eu propondo algo para seguir em frente comigo, ela dá o voto de confiança. Então, é essa jornada que você tem que fazer e quanto mais curta e mais objetiva você fizer, com mais pessoas você vai conseguir ajudar, gerar valor e também ter resultado. Então, é... É difícil aqui, em cinco minutinhos, falar tudo, né? É, Mas sim. eu queria te dar um norte para que sim. amanhã, lá às oito horas, no YouTube, eu vou passar... Amanhã vai ser, galera, surra de conteúdo com amor, tá? Porque eu vou passar <risos> por... Com várias... amor é ótimo! <risos> lá do lá do, do, do Nomi, né? Ciclo 1... Um. Para quem está no absoluto... aí ah, Ian, eu não, não sei nem meu nome, não sei nada. Eu quero aprender tal, a começar do zero, por onde começar tal. Vou começar por ali, ajudando a galera a se organizar. Depois eu vou mostrar o ciclo 2, onde vocês vão ter mais lucros previsíveis. É muito do que eu comecei a falar aqui, mas eu vou detalhar como. E na sexta-feira eu vou para o ciclo 3, que é onde eu vou falar da liberdade financeira mesmo para um, um processo mais quase automatizado, onde assim você vai conseguir levar isso para muitas pessoas. Então, é isso que eu vou ensinar ao longo da semana. Por isso que uma semana, né? porque aí eu consigo estar tá aqui com vocês hoje, interagindo, ouvindo vocês, dando algumas análises pontuais de casos, porque aí fica muito mais profundo. Né? A gente foge dessa superficialidade do algoritmo no Instagram, do YouTube e tal. Eu tô estou cagando hoje em dia para os algoritmos, porque é muito aprisionante você ficar ali se podando... É, e, e, e tendo só que receber like e visualização e fazendo dancinha ridícula no TikTok e mostrando bunda e porra chega uma hora que né, a gente tá aqui para ser fator de soma na vida de outras pessoas e quando a gente só fica é, jogando o jogo do algoritmo dessas formas a gente acaba abrindo mão do que a gente é né então é, não é o um jogo que eu quero jogar, que eu já desisti de jogar há um tempo. E aí eu aprendi que tem outros jogos bem mais interessantes e leves e, e que vão dar muito mais liberdade. Né? E talvez eu não fique milionário, talvez nem queira ser milionário, né? mas eu vou ter o que eu preciso né? nesse momento de vida. Então é isso que eu vou mostrar aí no, nos próximos encontros. Tá bom, Gustavo? Ok, Ian, obrigado, viu? Obrigado por esse norte aí, porque isso aí que eu quero pegar mesmo, esses pequenos detalhes, grandes detalhes, pequenos não, são grandes detalhes, né, que isso vai fazer com que eu alavanque o meu trabalho né, dentro desse mundo online, né. e esse aí que você me falou, né, essa narrativa que eu tenho que fazer, e através do seu curso aí eu já vou pegar já e vou começar a colocar em prática. Ótimo. Tamo junto, hein? Parabéns pelo projeto. Valeu, obrigado. Valeu. abraço. Então, para finalizar, já passamos aqui do nosso horário, mas sempre é bom a gente fazer o over-delivery, né? Então, vai lá, Carolina, traz para a gente. Oi, aí. tudo bem, Ian? Prazer. Estou muito prazer. feliz de estar aqui com essa oportunidade. Te conheci através, através da Thaísa, que sou, assim, uma hum, seguidora delícia. dela, uma fã dela. Legal. Quem sabe logo, logo estaremos presentes aí. Não sei onde que você está agora, mas a ideia é essa, é rumo... A terrinha. E a minha, a minha jornada ela é, é uma jornada que começou há muito tempo com arte, sabe? Eu morei muito tempo na Itália e sempre fui assim, uma apaixonada das artes e comecei, então, a me dedicar a fazer todos os tipos de, de cursos de história da arte, fiz aquele mosaico de, de, de, de mármore, trouxe para o Brasil, é, uma época trabalhei muito com isso, com mosaico de mármore. e Só que o dólar subindo, o, o mármore importado foi subindo e o preço foi ficando impraticável. É, eu sou decoradora hoje, então eu tenho a minha parte dos meus clientes, que eu faço a decoração de casas, apartamentos, e resolvi criar um site é, de, de móveis de decoração, Uh, procurei assim, ir atrás do que tinha de melhor no mercado, sabe? É, com essa experiência de vida que eu tive muitos anos na Europa, eu aprendi a filtrar, assim, os, uh, os designs diferenciados da, da, das peças, conforto, qualidade, e assim, fiz, assim um, fiz um pente fino do que tinha de, de tudo do, do bom e do melhor mesmo aqui. É montei meu próprio site, fiquei assim, só mergulhada nisso durante três meses, consegui cadastrar mais de 500 produtos, com as variações, né? porque tem muita variação dentro de um produto só. E, e aí fui tentando me fazer conhecer e tal, mas aí a gente chega na história do Google, né? que logo de cara me pediram 3 mil reais por mês, para colocar em meu site, assim, em, em, em ponta, né? Só que aí não tem como, né? A gente que está começando a é, é, arcar com um custo desse só de Google, né? E, e aí, assim, a, a empresa vai, mas ela não decola, entendeu? Ah, fui para Instagram, Antonella Design, Fui para o Instagram, fiz meu próprio grupo, dou muitas dicas de decoração, de harmonização de ambientes, mas eu sinto que não, muita coisa aqui no Brasil não ajuda, tá? Eu não quero só pichar o Brasil, mas muita coisa aqui também não ajuda, impostos e um monte de coisa, né? Então, eu queria saber com você, que, que tem assim, essa visão assim mais... Uh, prática e objetiva, né? Está de fora, está vendo um cenário. O que que você me indica, assim, Ou então o que que você vê de errado ou de certo, né? No que eu estou fazendo, não sei. Se você puder me eu ajudar. Peguei, consegui pegar um pouquinho a essência. E aí me fala se faz sentido que eu vou te dizer, tá? É, primeiro ponto que eu acho que vale a pena você se perguntar, é se você está disposta a, a mudar né ou pivotar, o que a gente chama um pouco de projeto. Certo. Tá? Porque estando disposta e aberta, aí fica mais fácil a gente pensar em outros caminhos ou se você quer apenas melhorar e otimizar o que já está sendo feito. Tá? Esse é um primeiro ponto. Sim. Porque aí a gente pode falar de evoluções incrementais ou revoluções, possíveis revoluções. Sim, tá sim. Você estando aberta para possíveis revoluções, o que, que seria legal você pensar? O desafio do e-commerce ele, ele envolve muitas expertises, que eu não sei se você tem equipe ou você que domina tudo, mas, naturalmente, você vai cair em... Especialistas que precisam te ajudar para manter a máquina no ar. Especialistas uhum. técnicos, né, porque a gente está falando de uma plataforma. Especialistas de design para ajudar né, com uma série de elementos. Especialistas de tráfego, né, que é o motor básico né, para o e-commerce. E assim por diante. Então, é, começa a se tornar uma empresa, é, um projeto que exige... Mais investimentos de pessoas e grana também para ele conseguir né, ter um, um retorno com uma margem aceitável, aí, acima de 10%, 20% e tal né, de negócio.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 um negócio online minimalista. Então, clica aqui embaixo, você não vai se arrepender. um outro caminho, que é muito mais é, simples e que não, não é contrário, ele pode ir em paralelo e um pode ajudar o outro, é você também abrir um braço de infoprodutos, produtos de informação, principalmente produtos de transformação. Porque você falou de uma série de conhecimentos que você adquiriu em relação a, a design, em relação a, a texturas, a harmonização, a, a decoração de ambientes. Então, isso é um conhecimento e são habilidades que você pode ajudar outras pessoas a adquirirem Sim. ou você pode também fazer para os outros no sentido de consultoria. Né? Então, uhum. Por exemplo, é, a gente está no apartamento aqui, super minimalista mesmo, que tá, estamos no Rio agora, que a gente tem várias ideias de decoração, de coisa, Thais, ela é muito criativa, então ela tem, tem muito bom gosto para isso tudo e tal. Acho que todos nós temos lá dentro, né, nós somos arquitetos frustrados, né? todo mundo gosta, <risos> né, de certa forma, né, dessa parte, mas nem todo mundo tem bom gosto ou habilidade. Né? Então, o é, que, que acontece? Em vez da pessoa sair quebrando a cara e fazendo um monte de besteira, investindo pesado, porque para você decorar um espaço tal, é, é um investimento importante. Né? Você talvez tenha conhecimentos que possam facilitar, facilitar essa pessoa a, a tomar decisões ou decorar seus ambientes de uma maneira mais otimizada, mais acessível ou de acordo com a sua própria essência, enfim, dá para fazer um trabalho super bonito, que eu não conheço o seu projeto mais de detalhe e tal, para conseguir uhum. dar alguns insights mais, mais uhum. específicos, mas sem dúvida você consegue aprofundar e mergulhar em várias áreas da sua vida e do seu conhecimento, do seu saber, né? por isso que eu gosto muito do Ikigai, que passa... Pelas suas paixões, por aquilo que você faz bem, o que o mundo precisa e formas de você ganhar dinheiro com isso, porque encontrando a interseção desses elementos, sem dúvida, vai nascer um projeto lindo de transformação de informação. Tá? E aí, que que esse projeto, como que ele pode conversar com o seu projeto atual? Você pode, dentro dessas, dessas sugestões, consultorias, mentorias, o que for, você também pode sugerir alguns itens né, uhum. que tem no seu e-commerce que vão de acordo com o seu estilo de decorar, de orientar, de auxiliar. Uhum. E, e facilmente... Me fala o ticket médio, mais ou menos, dos objetos, né, dos seus itens. Ah, vai de, vai de 100 a 5 mil reais, vai. 100 a 5 mil reais, perfeito. Então, é, você... Conseguiria facilmente, dentro de projetos arquitetônicos. Arquitetônicos, será? Eu não sei, fiquei na dúvida agora. <risos> Me pareceu muito Egito, né? Projetos, arquitetó... <risos> projetos de arquitetura, é... facilmente as pessoas investem 10, 20, 30 mil reais, ou há de infinito, né? Dependendo é. de como for o projeto. Então, é... imagina você pegando poucos projetos desse com orientação, é uma. uma pegada bem, bem high level, com toda a experiência Sim. que você teve na Europa, toda a inspiração que você teve no berço cultural, Itália, França, não sei por onde você passou lá, você envelopar isso numa proposta de valor única, que aí você consegue ter clientes alto nível e de repente dentro da proposta que você vai fazer, tal você consegue também adicionar alguns objetos de 5 mil, não sei quantos mil tal, e aí vira, você muda completamente o seu projeto, hum, se torna uma hum. coisa mais não dependente de volume. que o jogo do e-commerce, 99% dos e-commerce dependem de volume, né? e, e nesse caso você não ficaria dependente do volume. Então a máquina do e-commerce poderia continuar, mas você... É... Começando da informação, né? É, uma, de uma formação bem estruturada, né? o porquê de tal coisa, né, eu acho que... E por isso que eu falo que o Nomi funciona perfeitamente para e-commerce, para produto físico também, porque imagina, você faz uma narrativa dessa que eu estava falando para o Gustavo, explicando como decorar a sua sala, como decorar em casa, é, com bom gosto, aqui e tal, sem investir milhões, ou sem ter que uhum. contratar arquitetos. Certo. Você em uma hora explica para a pessoa isso tudo e no final você pode vender um curso, uma mentoria, uma consultoria contigo ou também você pode fazer um call to action direto para o seu e-commerce onde ali vai ter talvez pacotes de produtos, itens e tal. Enfim, a oferta no final vai depender do que você quer oferecer. Né? Uhum. Mas a lógica é a mesma, você vai criar um, uma puta oportunidade da pessoa aumentar o nível de consciência dela para um, um problema que talvez ela nem soubesse que tinha, ou né, para uma clareza da solução possível para aquele problema que está tirando o sono dela, tal e aí você vem e vende algo que, na verdade, vai ajudá-la absurdamente. E ela vai estar uhum. super satisfeita depois de... É, pelo... a gente sente que quando a gente tem assim, um conteúdo mais né, aprofundado, a pessoa fica muito feliz, satisfeita, né? Não é assim qualquer coisa jogada, tipo, ai ah, põe ali porque fica bom, ou então escolhe essa cor porque vai combinar, entendeu? Tem tudo um porquê, né? Tudo... E aí você se diferencia do mercado de commodities, como é a grande maioria que está entrando na internet hoje, com produto uhum. merda, uma comunicação uhum. merda, com posts Sim. merda só para fazer volume <risos> e tá marcando presença porque o guru lá do conteúdo falou que precisa postar tantas vezes por dia, fazer de tal forma. Exatamente. Tal. Aí ninguém a gente tem inundado, muita referência hoje em dia. né A gente é inundado por um monte de coisa medíocre para tudo que é lado. E aí não, não ajuda ninguém, porque é uma bola negativa, porque não tem resultado, aí fala que não funciona, e aí não acredita, e se acham um merda. E, e aí é uma coisa que vai... Né? vai Entendi. dando uma, uma... vai acumulando problema. Né? Então, eu acho que é, pode ser um caminho bem interessante, você ir para a profundidade, você ir para os poucos clientes, né? tem um artigo muito famoso, é o um conceito que eu levo para a minha vida, que são os, 10 mil, verdade... Não, os mil verdadeiros fãs, de True Thousand Fans, é do Kevin Kelly, que é o editor da Wired, uma super revista americana, tal, escritor de vários livros interessantes e tal, e ele mostra, com contas e matemática, que para você ter um negócio saudável, onde você vai conseguir bancar tudo que você precisa na sua vida, você só precisa de mil clientes, mas mil clientes fiéis, super simples né? que Sim. comprem continuamente de ti e tal. E isso é muito libertador, porque quando você pensa em números assim, né, você se desapega dessa coisa dos milhões, de centenas, de milhares e tal. Não, a gente está falando de... A mesma lógica dos mil, mas dependendo do seu produto, cem já funciona super bem, se forem produtos de alto ticket e tal. Então é... é muito mais confortável e confortante a gente pensar, cara, eu só tenho que transformar a vida de mil pessoas, ou de 100 pessoas, ou e começar com a primeira, né? porque senão nunca começa. E, e aí vai tocando o barco, e aí tem muito tempo aí para... Você acha que existe mercado é, é, na Europa para esse tipo de trabalho em sem Portugal? Dúvida. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. É. Ainda mais na Europa, que é, é uma... Nossa, temos uns espelhinhos aqui. É uma cultura muito do do-it-yourself, né? De... Uh -huh. Aqui no Brasil, a gente tem muito essa questão de, de pessoas prestando serviço dentro Terceiro de casa. ser exato, exato. Né? Para vocês terem uma ideia, eu uma vez deixei... A, eu, eu morei na França uma época, né? quando eu trabalhava na L'Oreal, fiquei quatro anos na França. E aí, lá no meu estúdiozinho de 30 metros quadrados, eu esqueci, eu fechei a porta deixei a chave dentro tal. Aí eu não consegui entrar, nossa... Eu não tinha que... a senha. Não, era, era aquela chave, que, a porta que não, não abre, sabe? Só... Aí eu, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar a janela, pular... Nossa. Aí fui ligar para o cara, para abrir porta, né? Aqui no Brasil, acredito que... R$ reais. Cada esquina tem um reais. chaveiro. chaveiro vem, troca o tambor, te dá é. coisa nova, ainda te leva para jantar, dá três <risos> beijos no cangote, 200 a prata que faz isso. Cara, tive que pagar 1.300 euros. Nossa. Ou seja, é, a galera é, é outro patamar porque tem, tem muito menos esse apelo é, de, de pessoas trabalhando em casa. É, é, ajudante tal E aí o tudo que você ensina a pessoa a fazer ela mesma né tem eu acho que tem um potencial forte né? uhum, mas uhum. mas de qualquer forma você estando em Portugal qualquer país do mundo se vende para o Brasil também né então isso ah não mas o euro tá sete coisas sete vezes a mais tal mas lá você o curso de vida é muito mais acessível também uhum. várias coisas que a gente gasta uma grana absurda aqui, pública, né? a gente paga tudo privado, lá o público funciona, então você vai economizar em várias outras frentes, e abundância, porque quando você estiver vendendo aí 50 mil reais, é fácil, né? aí você pode morar em... em aí, aí, aí os impostos vêm e comem quase tudo. É, mas é aí... 50 mil reais não existe aqui. Você não, você não sente nem o cheiro do dinheiro entrando na conta. Ele entra e sai, assim, não tem, não aí, tem nem aí graça. vai, vai para 70 e aí vai, mas vai, vai, vai salvar. Mas tá. é, é um pouco da lógica que eu queria trazer para ti, para você olhar algo complementar. Tá bom. E, e, que eu acho que com menos esforço você pode ter muito mais resultado. Tá certo. Eu agradeço bastante, tá bom? E tá. espero que agora a coisa deu uma, uma mudada, a gente às vezes tem que mesmo cortar algumas arestas para a coisa né, dar, dar certo. É isso, essencialismo sempre. Beleza? É muito obrigada, viu, Ian? Nada. Obrigada por bola, esse Carol. serviço muito bacana que você está prestando aí para todo mundo. Obrigado, prazer é meu. Valeu. Valeu. Então, galera... Essa foi uma palhinha aqui né, do tipo de acompanhamento, direcionamento que eu quero que vocês tenham mais acesso aí nos próximos dias. Mas lembrando, aqui é um evento, né, um treinamento gratuito para, se vocês se comprometerem, se dedicarem e realmente não ficarem só no, no modo entra no ouvido, sai pelo outro ah, um monte de coisa interessante mais uma live check. Né, e, e pegarem alguns desses elementos, não todos, talvez, mas vai lá, pega um e se compromete em fazer, em realizar. Né, a galera estava aqui numa mentoria que rolou do Ser Livre, semana, né, domingo passado, e o Ricardo estava contando que ele foi lá, falou, cara, vou, vou vender essa mentoria, vou, vou para o campo de batalha tal, e foi lá e vendeu uma mentoria, quatro encontros por 10 mil reais. Então, assim, é uma questão de você acreditar no seu potencial, focar em poucas coisas, mas levar para a prática, porque senão nada vai transformar, né? Insanidade, esperar resultado diferente, fazer a mesma coisa. Então, tem que ir lá e fazer algo diferente. Se comprometa essa semana em fazer pequenos passos, algo diferente para você ter um resultado diferente e aproveita esses momentos interativos aqui para pegar tudo que eu estou trazendo nas aulas de mapa, de teoria, de ferramentas, de de reflexões, de questionamentos e levar para a sua prática, tá?